Tem um, processo, um projeto aprovado pelo Senado que está sendo debatido na Câmara e nós temos que conversar para ver se fazemos essa, essa, esse entendimento com o prazo de, de fazermos aprovação na Câmara e no Senado antes do período, antes do período final, que é do mês de setembro, para que ele já valha para as próximas eleições. Nós, teremos muito, nós tivemos muita dificuldade vocês estão todos, a crise política tá, nasceu nisso e, e ela é própria disso, do sistema eleitoral que nós temos. Então nós temos que evoluir para um novo sistema porque o, o passado já, já, já se apresentou como falido.